Olá, o TV Cria Minas Diálogos está no ar. Hoje o nosso debate será sobre o trabalho pericial na engenharia. As atividades nesta área investigam as condições de um imóvel, uma máquina ou de qualquer outra modalidade da engenharia. O perito é o profissional que atua neste setor. Ele é o responsável por avaliar desde as causas de um desmoronamento de um edifício até os danos cometidos contra o meio ambiente. Para entendermos mais sobre esse trabalho, conversamos agora com o presidente do IBAP Nacional, engenheiro civil e eletricista, Frederico Correia Lima. E quem está conosco nesta entrevista é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREIA Minas, Clemenceau Chiab Saliba. Bem-vindo ao programa, gente. Um Muito prazer tê-los aqui. Muito bom estar aqui de novo, Iane. Obrigado, Iane. Então, para começar, Frederico Klemanzo, uhum. explique para a gente qual que é a atuação específica do perito, em qual área que ele pode atuar. Bem, o perito ele tem, eu dividir em três áreas de atuação: um, perito judicial que vai atuar dentro dos tribunais junto aos juízes. Uh, o perito que vai atuar do, de forma particular, que é aquele que vai ser contratado por uma pessoa que tem algum, alguma questão, algum problema de engenharia que tem que ser resolvido. E um terceiro que é na arbitragem, uma área de atuação também similar ao judiciário, mas que é, tem uma maior agilidade na solução dos conflitos. O Frederico, também no caso da engenharia as várias modalidades, não existe só perícia em edificação ou em acidente de terra, né, de, de muro ou, ou de talude caindo, é, existe uma série de perícias das, das matérias da engenharia elétrica, da mecânica, da geologia, da engenharia civil em várias, em várias áreas, a própria agronomia normalmente a palavra perito é ligada a alguma especialidade, alguém que é muito especialista em determinado ah, assunto. Sim. E ele vai, então, opinar tecnicamente sobre algum tipo de ocorrência daquele assunto. Sim, sim é, o perfil do perito, né, que vai atuar nessas diversas áreas, né, eu como engenheiro eletricista, engenheiro civil, o agrônomo, uhum. o geólogo, a perícia, quando ela ocorre, geralmente a gente tem uma necessidade de fazer uma investigação. Uhum. Então, esse cunho investigativo da perícia, ele é importante. Né? O profissional, ele tem que saber buscar as informações para levar Não, é é para o seu lógico. trabalho né? e levar uma conclusão lógica sobre aquilo que foi feito nós é, estava falando que é uma área multidisciplinar, né? Qual é a importância do envolvimento dessas áreas, da né? conversa, do diálogo entre as áreas da, da perícia? Por exemplo, a gente tem uma das áreas de atuação é a avaliação de bens. Uhum. Na avaliação de bens, muitas vezes a gente tem avaliações de complexos industriais. Então, nós temos uma multidisciplinaridade nessas avaliações. Por exemplo, se eu estou avaliando uma indústria que está no área rural, eu vou precisar de um engenheiro agrônomo. Ah. Se eu estou fazendo uma avaliação de uma edificação dessa indústria, eu vou ah. precisar de um engenheiro civil. Se eu estou fazendo uma avaliação eh, das máquinas, um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista. Além disso, eh, eu posso lançar mão de outros profissionais que são externos ao sistema Confeia Creia ah. como, por exemplo, um contador para fazer algumas análises relativas a impostos, por exemplo, para definição de valor econômico de um empreendimento. Então, sempre há essa congregação de profissionais quando é necessário. Hum, entendi. Mas o Frederico falou um negócio importante antes que o cunho investigativo. O perito tem que ser, antes de tudo, estudioso e curioso. Ele tem que ir a fundo. Não existe perito que vai superficialmente nos assuntos. Ele tem que estudar realmente a fundo e, e entrar no detalhe de cada assunto. E qual que é o perfil então do perito? Quem que pode atuar nessa área? E assim, há uma formação específica, uma especialização? Quem que é? é a grande, a grande é, questão da perícia no processo judicial, por exemplo, é que aquela prova que está sendo gerada através de um laudo pericial, ele vai embasar o juiz para tomada de decisão. Então, é geralmente uma prova, uma informação muito importante que é levada em consideração de forma é, diferenciada para o julgamento do juiz. Então, se você errou, né, se o perito se equivocou na produção daquela prova, ele vai realmente é, induzir o juiz a um erro. Então, o profissional ele tem que ser muito capacitado, porque senão a, o, o final de um processo que no Brasil a gente sabe que é muitas vezes longo, ele pode não é, representar a realidade dos fatos. Uhum. Então, hoje a gente tem na área de engenharia, por exemplo, uma pós-graduação em engenharia de avaliações e perícias, o que permite que esse profissional se especialize muito mais, né? além de cursos de curta duração muito específicos. Então, cursos de patologia, de edificações, cursos de avaliação de imóveis rurais, é, entre diversos outros que podem ser, ser cursados para que o profissional fique cada vez mais capacitado. habilitado e capacitado. Isso é super importante, viu, Yane? O Frederico falou muito bem aqui da formação, da necessidade de estudo permanente. A gente entende que a, o trabalho pericial nosso, de fato, é de suma importância para a sociedade. O julgamento é feito com base nesse laudo esse laudo, o próprio Código de Processo Civil e a norma nossa de perícias de engenharia na Constituição Civil apresenta uh, um resultado fundamentado. O perito não pode opinar. Hum. Ele tem que fundamentar sua decisão em cima de algum método consagrado, em cima de alguma norma técnica. Em cima de, ou, se ele não conseguir fazer isso, ele tem que justificar o método que ele usou. Ele não pode simplesmente uh, opinar, falar, não, eu acho que aconteceu isso aqui. Não existe isso em perícia. Tem que ter uma formação por trás Tem que ter uma formação isso, muito né? forte. Uhum. E isso é que a gente defende que a engenharia seja pautada com base na, na formação técnica muito bem adquirida ao longo da carreira profissional, né? É e isso que ele está falando é um ponto importante que o perito tenha esse conhecimento das normas técnicas. Por quê? A gente tá tem passado, principalmente na construção civil, é por mudanças na forma de construir, materiais muito diferenciados. Né? Então, é tecnologia muitas vezes embarcada num veículo, da área, né, numa perícia de mecânica. Então, é necessário que esse conhecimento se faça constantemente sim. e tenha uma base importante das normas técnicas. As normas técnicas são para o engenheiro, sim, sim, sim. como o código do processo civil é para o advogado. Nós temos que nos ater aquilo ali e analisar, é, da forma mais adequada possível para levar aquela informação uhum. técnica para alguém que é leigo, Entendi. como juiz. É. Então, como traduzir tradutor. de forma bem é, clara para terceiros, para pessoas que, que precisam daquela informação, mas que não entendem a fundo a característica técnica daquela questão. Isso. Isso. Eu vou te interromper, não, imagina, mas, mas vontade, isso é super importante, que porque quem vai ler o trabalho uhum. do perito é o juiz. Então tem dois aspectos muito, muito significativos nisso. O primeiro é que o juiz, o perito não vai julgar quem julga é o juiz. Uhum. Então ele vai trazer fatos, ele vai dar elementos para o juiz poder julgar. E o segundo é que ele tem que escrever numa linguagem que o juiz e os advogados vão entender. Sim, não não adianta concluir tempo, né? um laudo falando uhum. que gama Z é maior do que 8 não, e chegar com isso lá ver. e pronto. O que, que vai acontecer? O juiz uhum. não vai entender aquilo e acontece dele chamar um outro perito para poder traduzir. O que, que significou aquele laudo extremamente... É, complexo e com a linguagem muito técnica. Então, além de ter essa formação técnica uhum. embasada, tem que ter a preocupação de falar na linguagem clara, tem. né? Para as pessoas entenderem. No, Só no uma caso da perícia judicial, não... a interface uhum. técnico-jurídica é muito importante na formação. É. Né? Pois é, até antes da gente entrar uhum. nessa área da perícia judicial, é, a certificação, existem certificações para garantir que aquele perito está preparado, né? está bem capacitado, inclusive o IBAP tem uma certificação, é. né? Fala, o IBAP gente. Nacional foi a primeira certificação profissional de uma área específica feita no Brasil. Uhum. Frederico capitaneou isso né, e podia explicar isso para a gente. É, o IBAP Nacional já vem há algum uhum. tempo aí, com vários ex-presidentes, é, levando essa, essa discussão à frente sobre a necessidade de se capacitar o profissional e mostrar para o mercado ou para os contratantes que aquele profissional ele tem as características necessárias para executar aquela função específica. Uhum. O que, que a gente tem? Uma, a diferença entre habilitação e capacitação. Então, a habilitação, a maioria dos, dos engenheiros hoje tem a resolução 218 que especifica aquilo que nós podemos fazer, que é a habilitação. É um leque amplo de áreas de atuação, muito amplo. Geralmente, o profissional ele atua em uma área específica, mais específica. Então, uhum. esse é o conceito da certificação. Olha, Mostrar para o mercado que este profissional ele tem as características necessárias para atender aquela demanda específica. Não é algo obrigatório, mas que se disponibiliza para o mercado e facilita a contratação. É um diferencial para o profissional. para o né? profissional. É uma garantia então, de ele cumpriu quem... requisitos de, de, de atuação uhum. naquela área. Ele estudou, ele fez prova, ele teve um processo de habilitação, ele tem, ele tem várias ARTs, ou seja, ele tem uma experiência profissional comprovada Comprovado naquilo. Naquela né? área. Ele não pode ter desvio ético, ele tem que passar por um crivo, Sim. é bem a, complexo. A questão ética é sempre uhum. importante, né? então ela, ela também é levada em consideração com peso bem diferenciado na certificação proposta pelo IBAP. Uhum. É, há uma tendência de que isso seja é, também abarcado via via Confeia, né? O Conselho Federal ele tenha é, essa visão também da importância da certificação e a gente provavelmente no futuro próximo verá é, certificações é, acreditadas pelo sistema Confeia. É uma isso. garantia a mais para quem vai contratar, isso. né? De ter certeza que aquele profissional está preparado para fazer aquela perícia. A gente está é falando IBAP aqui algumas Sim. vezes, mas eu acho que o público talvez não, não saiba exatamente o que é o IBAP, é uma entidade é bom, é bom. que agrega é profissionais da área de avaliações e perícias de engenharia. Então o IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Hum. E, o, e o processo de aceitação de associados é um pouco diferente do habitual, Ai. porque a gente exige a apresentação, além de documentação comprobatória da, da, da atribuição profissional, a gente exige também a, a apresentação de laudos técnicos embasados nas normas da BNT existe uma banca que corrige isso que verifica se os laudos estão adequados para então passar por um, po um processo de aceitação do associado ah, isso então é uma garantia é né? é, é uma garantia hum. dada ao contratante de que aquelas, aqueles profissionais que estão associados eles passaram por um crivo técnico antes e é. além dessa associação também tem a certificação o isso? além a certificação isso. é, é, é um, uma questão além Ele não precisa ser necessariamente um, um associado do Instituto Brasileiro de Avaliações ah, assim. e Perícias de Engenharia. Pode ser qualquer profissional, Isso. desde que seja tem habilitação uhum. em engenharia, ele pode fazer essa certificação e terá, será certificado se passar pelo crivo das várias instâncias. A gente tem uma análise documental em que ele comprova a sua capacitação e tem uma análise através de prova em que ele é cobrado as questões básicas dele, sempre focado nas normas técnicas. Eu... Só dar um exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal, quando ela faz a contratação, o habilitação de engenheiros avaliadores, se o engenheiro possui a certificação do IBAP, ele não precisa apresentar a documentação técnica. Olha, ela substitui a uma... documentação porque respalda, ela já, né? já, já entendeu que o IBAP fez esse papel hum. de, de selecionar quem de fato conhece daquele assunto. Então é reconhecido pelo mercado, inclusive, né? Sim. Vamos precisar só fazer uma breve pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. A gente continua no próximo bloco, ok? Ok. No Ler e Navegar de hoje, preparamos uma lista de seis livros para você que ficou interessado no trabalho do Perito em Engenharia. Confira agora as nossas dicas. A obra Perícias de Engenharia, Apuração dos Fatos, trata da relevância da prova pericial não só por parte do profissional de engenharia, mas pelo profissional do direito e todos os que se dedicam ao estudo do tema. O livro A Prova Pericial no Processo Civil e na Arbitragem analisa questões relativas à prova pericial, abordando os tipos de prova, atribuições legais dos peritos, seus requisitos, responsabilidade civil e criminal. O livro CRD Comitê de Resolução de Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura reúne texto de 17 especialistas no tema que esclarecem o que é o um CRD. O livro Engenharia Legal, Teoria e Prática Profissional trata de aspectos formais e éticos do ofício do perito judicial e do assistente técnico no contexto da engenharia legal. Avaliação de bens, princípios básicos e aplicações trata de temas como normas da ABNT, princípios estatísticos e de matemática financeira básica, chegando à avaliação de imóveis urbanos e rurais, máquinas e equipamentos de base imobiliária. O livro Avaliação de Imóveis Rurais aborda a interpretação dos artigos da norma técnica da ABNT em vigor, dando pleno entendimento à prática dos princípios da técnica avaliatória aplicada na área agronômica. O TV CREAMINAS Diálogos está de volta com o tema Trabalho Pericial na Engenharia. Quem conversa conosco sobre o tema é o presidente do IBAP nacional, Frederico Correia Lima, e o presidente da CMA CREAMINAS, Clemão Sochiab Saliba. É, a gente falava no bloco anterior da questão da atuação do perito, mas quanto que é necessário, uma, uma, qual situação necessária a presença do perito em engenharia? São diversas as áreas de atuação desse profissional, é, desde a vistoria cautelar, uhum. que é o quê? É, quando vai ser realizada uma obra ao lado da sua residência, por exemplo, é interessante que se faça uma vistoria cautelar nos imóveis do entorno. Então, a pessoa que é a proprietária desse imóvel, ao lado da obra que vai ser iniciada, ela pode contratar um perito para realizar uma vistoria cautelar, uhum. no qual ele vai verificar as condições desse imóvel. Uhum. Verific... Lembrando, lembrando que cautelar vem de cautela, ela é preventiva. Isso, isso. Né? Uhum. Ela... É, em alguns locais ela é chamada também de vistoria de vizinhança. Ah. Né? Então quer dizer, é, é a verificação do entorno e ela é preventiva, como eu disse o Clamansu, para resguardar uhum. as características e como estava a situação estrutural uhum. né, do imóvel antes do início da obra. Então uhum. é preventiva e é interessante. Outra área de atuação, por exemplo, é a inspeção predial quando esse perito de engenharia ele vai fazer a verificação de todos os sistemas de uma edificação, de um prédio. E para algum... isso é necessário ter uma equipe multidisciplinar, uhum. porque precisa do um engenheiro eletricista para olhar a parte elétrica, o um engenheiro mecânico para olhar a casa de máquinas, o civil para poder acompanhar a parte estrutural né, do edifício, toda a parte de patologias. Né, Frederico? Sim, sim. A gente sempre tem esse, essa gama de profissionais que podem atuar dentro uhum. da inspeção e ela é já obrigatória em algumas cidades do Brasil e é possível que o seja em diversas outras com o passar do tempo. Ela garante de alguma forma a segurança e habitabilidade dessas edificações uhum. quanto ao uso, se o uso está sendo adequado, se a manutenção está realmente sendo feita e se há ou não algum vício construtivo, isso tudo vai ser levantado durante isso essa inspeção é predial que deve ser feita de tempos em tempos para resguardar essa característica do imóvel. Lembrando que imóvel, assim como o corpo humano, não é, Clamaçua, ele precisa, precisa de, de ir emissões, ao médico. Né? Então, no nosso caso da uhum. edificação, precisa Também. de uma verificação que se chama inspeção predial. É. É, a, é a visita ao clínico geral, no caso aí, a inspeção predial. Porque isso é uma orientação importante para os síndicos, por exemplo, de uma edificação, porque Existe uma preocupação que a gente, a gente percebe é, de querer arrumar primeiro um, um, uma portaria, um salão de festas, de mobiliar, e muitas vezes a edificação já apresenta o Tem início de alguma do doença, que a gente vai chamar de patologias nesse primeiro momento, que se consertadas bem no comecinho vai custar muito pouco. Mas se deixar prolongar ao longo do tempo, o custo vai subindo exponencialmente, vai ficar muito fica mais muito caro maior, né? e até colocar em risco a própria edificação. Em Belo Horizonte já é obrigatório essa expensão não, né? Não é obrigatório. Sim. Ela teve início é, em vários estados, em várias, uhum. por exemplo, em Porto Alegre, é, Fortaleza, Rio de Janeiro, é, Rio de Janeiro que uhum. ela tem um nome que não é exatamente esse, mas a função é similar. Então nós temos várias cidades, então municipalmente isso tem ocorrido, uhum. é, embora tenhamos leis é, federais, né, projetos de leis a nível federal para que isso seja feito a nível nacional. E tem as avaliações dos imóveis, que são, de fato, um campo bem amplo de atuação do profissional de perícia, né, que a gente chama de engenheiro avaliador, que trata de determinar o valor de um bem, o valor de mercado de um bem. Uhum. Ou seja, pode ser uma casa, um apartamento, uma loja, que é usado, por exemplo, em renovação de aluguel, uhum. que pode ser feito um estudo prévio né, de viabilidade econômica de um empreendimento. Então, é escolhido o local, a tipologia a velocidade de vendas, a margem, né, Frederico? Você pode sim, completar aí que a sua área principal de atuação é, é a, a área de avaliação de bens. Ela do Brasil, ela é reconhecidamente diferenciada. É, as nossas normas técnicas, uhum. elas elas são reconhecidas em todas as, na, na América e na Europa como sendo uma norma realmente é, aprofundada. Ela vai a um nível técnico muito elevado. Então, aquele profissional de engenharia que atua com conhecimento da norma, ele traz resultados bastante é tipo. efetivos e importantes em relação ao mercado imobiliário, mas também relacionado ao patrimônio histórico, aos recursos ambientais e naturais, aos complexos industriais, máquinas e equipamentos, a empreendimentos que podem ser de, desde hotéis a empreendimentos rurais, né, aos imóveis urbanos, aos imóveis rurais. Né? Então, é uma, uma ampla área de atuação uhum. do profissional de engenharia de avaliações também. Outra área de atuação também no, a nível judicial é o de segurança do trabalho. O profissional uhum. também que vai apoiar o juiz na decisão eh, relacionada às questões trabalhistas da, dos profissionais, das pessoas que vão ao judiciário tentar receber alguma coisa ou adicionalmente em decorrência daquilo que passou enquanto estava trabalhando. E tem uma ainda extremamente importante que começou em Minas Gerais, nasceu aqui no nosso berço, está em nível nacional e já indo para a BNT, que é a avaliação do desequilíbrio econômico financeiro nos contratos de obra de engenharia, que são os pleitos, são os claims que é possível normatizar, foi possível, né? É possível hoje fazer um, um estudo de re reequilíbrio econômico com base numa norma técnica que trata dos cenários contratuais. Mas isso é assunto para um programa inteiro, se a gente é quiser... Só, né? é, é bem ampla a atuação dele. Sim, além disso, vamos uhum. falar um outro. Do ponto de vista preventivo, né, nós temos uma outra ferramenta uhum. aqui que, é, que no Brasil ainda está iniciando, mas que é originária de engenheiros americanos, uhum. né? Que é o Dispute Resolution Board, ou isso. em português, como é que Comitê de Resolução de Disputas. É. Que é, é um grupo de engenheiros que é concebido no momento da assinatura do uhum. contrato e acompanha para e passo o andamento da obra, decidindo ou recomendando durante a, a, o aparecimento de qualquer anomalia, qualquer problema, em tempo real. Então, isso evita a que uma obra. é, rápido, é né? que uma obra se alongue, ela, ela vai resolver em tempo real. E o compromisso é com o prazo da obra, que a obra seja entregue no prazo para que a população ou o investidor possa usufruir dessa obra dentro do prazo e dentro do custo contratado. Hum. Então nós temos hoje áreas de atuação que já são historicamente é, é, de atuação dos peritos e outras áreas, outros campos de atuação que estão se abrindo né, para o futuro, com essa mudança toda é, de, de materiais e de informática e também de conceitos, né, como arbitragem. Né? Arbitragem é uma mudança de conceito que já não é recente, mas que tem ganhado é, um volume maior de procedimentos ou de processos é, voltados à construção civil, voltados à área de engenharia e, e esses assuntos têm sido resolvidos de forma bastante rápida. E o profissional de engenharia atua como perito ou como assistente técnico das partes, assim como ocorre no judiciário. Agora tem uma coisa importante. Ele, quando atua como perito ou até contratado por uma das partes, ele tem que é, demonstrar uma, uma independência e uma imparcialidade. Por exemplo, ele não pode aceitar uma pressão de um contratante para dar determinado valor. E no caso das avaliações de bens, isso é muito importante, porque ele não tem interesse no valor da comercialização. Então, o laudo dele é neutro, ao contrário, de, por exemplo, de corretores, que quando tem interesse em comprar ou em vender imóveis, podem o ajustar um mesmo. valor para poder uhum. facilitar depois uma futura comissão. Na engenharia de avaliações, isso é neutro. Assim como o perito judicial, né, Frederico? Sim, sim. Existe uma diferença do assistente técnico para o perito, que eu acho que vale a pena a gente explorar É, é interessante isso. explicar mesmo é. essa diferença e como é que ele pode atuar na perícia judicial. É, hum. Do ponto de vista ético, né, eles têm que atender de, de, do, o, seu, o seu compromisso com a verdade, de hum. qualquer forma, sendo perito ou sendo assistente técnico. O assistente técnico ele vai focar, muitas vezes, é, naquilo que é do interesse do seu cliente. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Pois não. É porque no processo judicial existe um perito indicado por um juiz uhum. e cada parte, vamos dizer que tem duas partes, pode indicar um outro engenheiro com formação em perícia para auxiliar tecnicamente, para dar uma garantia que o trabalho pericial auxiliar essa interface entre parte e perito e auxiliar a formação do laudo do perito, com informações, uhum. com opiniões técnicas, com... Com, com fundamentações importantes. É, então, ele é contratado por uma das partes, é. então, o assistente técnico. Além de ter o perito judicial escolhido Isso. pelo juiz, as partes também podem indicar. Podem indicar. Não é obrigatório, mas é recomendável que indiquem. E aí o Sim. Frederico estava é. falando, então, da diferença então, deles. O perito é aquele é, né? profissional indicado pelo juiz, uhum. ou seja, ele não tem interesse no objeto. No objeto. Ou não deveria ter. O que muitas vezes é o caso não, né? que a gente fica... Porque nós nos preocupamos hum. com relação à questão, por exemplo, de corretores de imóveis e outros é. profissionais que podem ter interesse, se não naquele momento, num é futuro, futuro próximo, naquele bem específico. Principalmente porque... em cidades muito pequenas, que só tem um corretor ou dois e ele conhece a cidade toda, então ele, ele tem interesse não só profissional, mas também do, do resultado daquilo que pode influenciar o mercado de trabalho dele. É, então essa questão da ética eu acho que é primordial. Uhum. Né? Todos uhum. têm que se pautar, o perito e os assistentes, pela, pela ética. Né? Então se eu não me sinto confortável em atuar do ponto de vista ético naquele processo, eu vou, não vou aceitar aquele encargo. E é o que eu deveria fazer e devo uhum. fazer, né? é a forma correta de atuar. E previsto é... na lei, né? sim sim Os sim, artigos referentes dúvida. ao impedimento e suspeição. Sem dúvida. A suspeição é uhum. do, do juiz e também do perito com relação à proximidade do ponto de vista é, familiar do, das pessoas, mas também né, é, essa questão de ter uma relação possível com o objeto da perícia ou algum interesse futuro. Na arbitragem isso também é muito claro. Né? Na arbitragem todas as partes envolvidas que também o árbitro ou os árbitros, o perito e os assist... e, e, e o perito eles têm essa essa obrigatoriedade de informar se já teve alguma relação comercial com aquelas partes, o que foi, né, para a partir daí todos se posicionarem em em aceitar ou não aquele profissional como é, o perito ou o árbitro naquela Naquela, área, naquela atuação, lá, naquele processo específico. Uhum. Deixar tudo claro, né? um processo claro. Né? Sim, sim. Uhum. Então, é, essa, é. essa questão é importante. Tem duas situações na parte pericial judicial que hoje imperam. primeiro é o que chama perícia gratuita. É, isso é um problema grave hoje que a gente vive, porque o pessoal que declara pobreza, e o juiz define que que assistência, chama AJG, assistência judiciária gratuita que ele, ele, o perito atue de maneira praticamente gratuita, porque o honorário é muito baixo, é uhum. estabelecido por uma portaria do, do Tribunal de Justiça e é pago ao final da LIDE. Então, hoje, aproximadamente 200 reais, 200 e poucos reais para uma perícia. Isso, isso tem trazido aos tribunais uma quantidade de profissionais que não têm a formação adequada, até em razão da crise que o Brasil vive, e por, pela falta do, pelo desemprego elevado, o pessoal sem, sem atuação acha isso uma oportunidade de ganhar algum dinheiro. E tem feito trabalhos sem a formação adequada, trabalhos de qualidade muito duvidosa. Isso completamente totalmente o resultado. Exatamente. Né? E, e induz principalmente as pessoas mais pobres, que não têm condições de pagar uma perícia, a, a, o, o resultado da sua ação é com base em fundamentos duvidosos. O que vai trazer para o juiz, como o Frederico já falou no início da, da nossa, da, do nosso diálogo aqui, é uma qualidade da sentença muito, muito comprometida. Mas pior do que é. isso, Clemanço, eu acredito que é a questão seguinte. É, a existência de, é, de, de, de processos de, que tem a justiça gratuita como uhum. prova pericial, como o quantitativo é muito elevado, muitas vezes realmente quem necessita efetivamente, não tem a menor condição uhum. de lançar mão daquilo para ter o seu processo em andamento... Na prática, aquilo muitas vezes não tem acontecido, ou tem demorado não, muito uhum. para conseguir. Então, é, é algo que precisamos melhorar na questão do judiciário, é, relativo ao volume de processos que existem, principalmente com relação à assistência judiciária gratuita. É uma ah. sugestão sobre isso seria a adoção da, da assistência judiciária gratuita apenas para as partes que possuem como assistente, como advogado, um defensor público. Né? Se Sim, ele tem condição de pagar um outro advogado, obviamente mais... ele teria condição de pagar uma perícia uhum. e vir uma perícia mais adequada também. Então seria né? um modo de solucionar esse uhum. problema. É uma né? sugestão que a gente deixa aqui. Gente, nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a participação de vocês. Contribuiu muito para o debate. Muito obrigado. E, antes estamos aí sempre à disposição. Obrigada. O programa se encerra por aqui.